coloca nesse papel, né? De a Camille falou muito sobre ah, um rótulo só. Talvez a gente aprendeu. A Carol também falou. A gente aprendeu desta forma que teríamos uma profissão só, né? E, e, e se a gente, aí eu vou provocar aqui trazendo uma reflexão que eu adoro do Victor Frankl, que ele fala, né? Quando eu olho e pergunto, o que eu espero da vida, realmente talvez eu tenha uma única resposta, porque é o meu, é o que eu espero. Mas quando eu inverto essa pergunta, entendo o que que a vida espera de mim, o que que o trabalho, o que, que os outros, abrem-se para mil possibilidades essa resposta. E aí que tá a beleza da gente navegar, e aí que tá a beleza das nossas próximas convidadas que eu vou trazer, que é a Thalita e a Marisa que na verdade vão dar uma aula aqui para gente, né? Com essa experiência de vida que elas já têm e toda essa esse momento em que elas viveram reinvenções pessoais e de carreira. Então, meninas, o palco é de vocês agora uhum. e eu gostaria que vocês se apresentassem e talvez trouxessem qual é, né? Com esse olhar hoje, né? O quanto a gente vai mudando e transformando a nossa carreira, a nossa maturidade, os nossos interesses, os nossos valores, nessa né? beleza, quando a gente inverte essa pergunta. Podem trazer reflexão. Bom é, bom dia, queria começar agradecendo, primeiro Lígia, Fran e claro o grupo todo, né foi uma, uma jornada incrível e hoje tá sendo muito inspirador, já me emocionei aqui várias vezes. e, e... Né? Quem, quem sou eu né? e como é que foi essa minha trajetória e essas mudanças e grande guinada na minha carreira? Bom, eu sou a Thalita, como a Lígia falou, eu, do, eu sou mãe do Gabriel e essa, é uma, essa foi uma mudança muito positiva e significativa na minha vida pessoal e profissional. Profissionalmente, eu trabalhei mais de 20 anos no, no setor financeiro, é, na minha última atividade no mundo corporativo, eu era concursada, era gestora na área de, de gestão de pessoas, tinha uma função, como algumas já comentaram, né? Eu era reconhecida, era valorizada, tinha prosperidade financeira, mas eu confesso a vocês que eu tinha um incômodo e, e eu muitas vezes me peguei pensando, meu Deus do céu, mas eu devo ter algum problema, né? Porque... Tipo, não tinha nenhum problema. Aliás, eu estava no lugar que muitas pessoas gostariam de estar. É, mas tinha algo que parecia que não me satisfazia. E eu me senti ingrata muitas vezes, me senti até meio maluca, sei lá. E, e é nesse, né, nesse lugar que eu vou falar um pouco mais depois, mas que eu precisei olhar para dentro, né? Como algumas já disseram, a gente está acostumado a olhar para fora, a enxergar alguns modelos e padrões de sucesso, e aí a Fran, num dado momento, falou, né, puxa, o sucesso ainda está muito relacionado a essa questão do reconhecimento financeiro. E o que mais me assusta, porque assim, eu quero ter ainda prosperidade na minha vida como eu tive antes, mas a grande questão é quando é esse movimento assim é essa questão que nos movimenta então os passos e as escolhas que a gente faz é em busca disso e não em, é, a questão da prosperidade como consequência né e aí é que eu acho que a coisa assim banana toda então eu precisei olhar né para mim e, e como muitas aqui passei por processos assim de ficar muito próximo do adoecimento mas uma coisa que pegava muito era o meu filho que eu tempo estava passando ele estava crescendo eu não tinha tempo de me dedicar como eu gostaria e não era nem só dedicação, né? A gente era olhar ele crescer, era ver as coisas que acontecem e foi quando é, é, me caiu uma ficha que assim, existem o tempo das coisas, né? E a gente precisa se conectar com esse tempo e talvez esse sucesso também tenha relação com a gente respeitar e escolher e viver esse tempo. Então, eu... eu por conta disso eu fiz uma escolha e aí que vem essa guinada de, de carreira que eu escolhi deixar o mundo corporativo e toda essa carreira e tudo que eu tinha feito para empreender e também associar a questão né, da maternidade a questão da, da minha vida pessoal para que ela tivesse equilíbrio para que eu pudesse cuidar da minha saúde é, e aí foi a grande a grande mudança para mim e, e aí que eu Claro, estou numa trajetória de aprendizagem hoje, empreender para mim é uma novidade, mas tem sido incrível. É, e aí que eu acho muito bacana o que as meninas acabaram de falar e eu amei o que a Camille falou, né? Porque, sim, de novo, eu, eu, eu, eu gosto de repetir isso porque não é um negar a questão financeira, mas assim, é o quanto cada mulher que eu atendo, que eu posso ajudar, que ou eu faço mentoria, ou eu faço coaching, ou essas coisas todas misturadas em alguma oficina, e que eu posso ouvir né, da pessoa, puxa, eu não imaginava que eu era essa pessoa incrível, ou puxa, olha quantos talentos eu tenho, e como eu posso sim atuar a partir daqui, não, não tem nada errado comigo, né? É, o quanto isso, assim, não, não se paga. É, é muito maluco, mas não se paga. E, então, para mim, é um, é um orgulho e é daí que eu eu busco essa questão de, de inspirar e ajudar outras pessoas a buscarem equilíbrio, a buscarem autonomia, a serem capazes de fazer as suas próprias escolhas e onde os resultados e é essa prosperidade sequência. Então, é um ser através do nosso fazer, né? E não um fazer que depois a gente olha para o lado e já nem sabe mais quem a gente é. Então, para mim, essa foi a, a minha grande mudança e, e eu estou num momento ímpar, conhecer de jeito maravilhosa. então sou pura gratidão. Obrigada, Thalita, por ter começado aí, que é sempre uma insegurança que a gente tem, né? Que eu coloquei aqui desde o início da, da nossa jornada aí, de seis semanas, é, que porque que eu estava buscando esse curso, né? Eu sou Marisa Viana, acho que eu sou mais velha aqui do grupo, completei 60 anos aí no meio dessa pandemia e já tenho muitos aí de carreira, porque eu comecei cedo, eu me formei com 21 anos de idade em administração e fui é, trabalhar Assim, procurar não, um trabalho que tivesse a ver com é, status, com o que que as pessoas estavam fazendo, o que que os outros estavam procurando. né? E aí me inscrevi lá em diversas é, oportunidades e tal, e acabei trabalhando em multinacional como... está é muito do que você falou E aí assim, tiveram duas guinadas grandes da minha carreira uma foi essa foi uma guinada assim quando eu saí depois de quatro anos que eu estava infeliz que eu acordava sem vontade de ir para o trabalho e aquilo me angustiava muito me angustiava muito. E aí o meu marido teve uma oportunidade de ir para São Paulo também, trabalhava no mesmo banco. E aí eu falei... ...dizendo, olha, tem uma... eu posso arrumar uma posição para você, não saia do banco e tal. Eu falei assim, não, não, você não entendeu nada. Eu estou adorando mudar para São Paulo, porque eu vou dar uma guinada na minha carreira, que eu não estou feliz com isso daqui. E aí, graças a Deus, eu tive o apoio da do marido, da família e tudo, e fui trabalhar na área de que eu estou até hoje, né? quando isso eu tinha 26 anos. Então, foi uma guinada até bem precoce, eu diria, né? com apenas quatro anos eu resolvi me reinventar. Eu em São Paulo, e que eu realmente me encontrei, né? adorava, ia toda feliz da vida, super animada é, para o trabalho. O meu primeiro a minha primeira busca de autoconhecimento foi por acaso que fazer meu mapa astral, né? Tinha tudo a ver com o mundo de viagens, né? Que dizem que eu Sagittariano é o que é um viajante do mundo. Eu falei, ah, acho que eu tô no lugar certo. Taurina que gosta de trabalhar, que curte, né? Aquela coisa do dia a dia de executiva, de executar. Eu falei, então tá bom, acho que eu estou no caminho certo. E por aí Obviamente, surgiram outros, outras formas de autoconhecimento e tudo, mas essa foi a minha primeira guinada, assim, e tanto deu certo que eu estou até hoje nesse mundo de turismo. Perfeito, Marisa e, e, e Thalita. Para mim também ficou um pouco instável a internet, não sei se é a minha ou a de vocês, mas como eu sempre falo, se cair, a gente volta. Então, para mim também ficou um pouquinho instável aqui. Eu vi que a Fran estava perguntando aqui no, no, na conexão. E meninas, assim, quando a gente fala de, de reinvenção, vocês contaram um pouco aqui da, da carreira de vocês, o quanto a gente, e, e muitas vezes as pessoas falam né, sobre esse momento de é, mudança, ou atuar numa outra posição, o quanto a gente absorve, os nossos conhecimentos, ou as pessoas falam, eu vou jogar tudo fora e vou começar do zero, né? Sabe aquela expressão, eu vou começar do zero? Como vocês enxergam isso? Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, mas eu gostaria de ouvir de vocês. O quanto a gente usa, né, as nossas capacidades adquiridas? Acho que tá ali, tá? Tem que apertar o seu mudo. Sim, apertar o Então vamos lá. Eu, eu começo. Bom, eu adorei a, a introdução que você deu, né? Que aqui até nas minhas anotações é isso, né? Quando a gente ouve falar de mudança, parece que vem essa perspectiva de abandono, né? Como se a gente precisasse é, descartar tudo para fazer algo diferente. Pelo menos me baseando na minha trajetória e no que eu tenho a oportunidade de observar, é se trata muito mais de uma nova combinação, né? De um novo olhar, de um sim, de novos aprendizados, mas é a riqueza né, de tudo que a gente pôde experimentar, é, que dão inclusive suporte, bagagem para a gente começar de novo, para a gente até ter a coragem de começar de novo, porque quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente já fez muitas trajetórias é, é, de mudança, de reaprendizagem, de reinvenção, ou quantas coisas a gente reenfrentou e o quanto foi essa soma de tudo do que a gente é combinado de formas diferentes que, que nos geram essa oportunidade, né? Então, para mim essa, essa capacidade de se reinventar e aproveitar isso tudo só me faz poder ser mais de mim mesma. Porque cada vez que eu tenho a oportunidade de me reaproximar disso tudo, de pensar em outras formas de fazer, outras formas de, de contribuir ou vencer outros desafios, e com essa né, preocupação de fazer a partir de dentro, expressando quem eu sou verdadeiramente, contribuindo da melhor forma que eu puder, eu vou tendo essa oportunidade maior de ser quem eu sou. Então, é, eu acho que isso conversa até um pouco a Letícia, logo lá na primeira, ela até falou pro pessoal do protagonismo, né? Puxa, se assustar a pensar em ser protagonista da, da vida, pensa em ser do dia, né? E para mim isso conversa muito com essa coisa da evolução e da revolução. Às vezes, quando a gente pensa na mudança, a gente pensa na revolução, né? Preciso largar o emprego, eu preciso fazer tudo diferente, eu, tudo que eu fiz até agora não serviu para nada. Quando muitas vezes é uma questão de um passo por dia, é de evolução, é de e aí acho que contempla até o que você conversou muito com a gente, né, Lígia, e algumas já já comentaram, a gente poder ser generoso, se acolher, se perceber, agradecer tudo que a gente tem e tudo que nos chega para que a gente possa fazer essas novas combinações. Então para mim tem sido uma, uma experiência incrível, porque o, também se colocar no lugar de iniciante, de aprendiz com bagagem, é encantador, porque a gente vê coisas que, às vezes, quando a gente está no lugar ah, de especialista, eu fui gerente quase 18 anos, a gente vai fazendo algumas coisas, já com não é certezas absolutas, mas com algumas certezas, alguns caminhos já trilhados, e esse lugar de recomeço ele traz para gente de novo. Um sei, um, um brilho no olhar, uma, uma alegria, uma contemplação de coisas tão simples quando a gente é capaz de, de realizar, de fazer, de ver sentido. Então, para mim, é, é, é um presente que a gente pode evoluir cada dia. De repente, a gente olha para trás e fez uma revolução, mas a nossa revolução e não a cópia da revolução de alguém que, é, muitas vezes, depois a gente olha e não tem o menor sentido. É, eu, vou, eu vou até antecipando, Lígia, um pouquinho, né, a nossa próxima fala, que a Sim. gente gostaria de comentar um pouco da nossa percepção, né, da importância do, do autoconhecimento e do planejamento, e aí depois a Marisa retoma. Perfeito. E aí, assim, para mim, né, essa questão do autoconhecimento, como eu compartilhei com vocês, foi o meu pontapé inicial, então para mim isso é primordial. E sempre que a gente sente aquele incômodo, que tem alguma coisa que parece que não tá certo, ainda que, para o senso comum ou para o julgamento dos outros, tudo deveria estar certo, eu acho que é hora, né, se outra coisa ainda não tinha nos despertado essa curiosidade, na minha percepção é a hora da gente parar e se ouvir, né? Eu achei muito bonito quando a Carol até comentou dessa coisa dela pôr o mundo no mute para se ouvir. O, e o quanto a gente tem as respostas E eu acho isso incrível, porque essa coisa de ter as respostas A gente, desde muito pequeno, a gente vai perdendo essa capacidade De se autorregular, de se autoconhecer De dar a voz para o que a gente sente E fazer as escolhas e por conta disso assumir A responsabilidade por conta delas, né? Mas o quanto é importante a gente retomar isso é, Então a gente precisa saber quem a gente é né? Entendendo quem nós somos é que a gente vai ser capaz de reinventar e esse reinventar ele pode ser estando onde a gente está nas pequenas coisas ou pode ser uma reinvenção maior, mudando de lugar onde a gente mora, mudando de profissão, mudando de vida, sei lá, o que a gente quisesse dentro dessa, dessa evolução A gente precisa lembrar que a gente não é feito em molde, né? em forma, então não adianta a gente buscar fora os modelos ou as respostas únicas para o que a gente vem discutindo, né? Sucesso ou realização, ou, ou seja lá, o que for. E aí, para mim, né? Por que esse, esse grupo de liderança feminina? Primeiro, porque para nós, mulheres, é, é, nós temos alguns desafios extras dessa caminhada. Mas para mim, as primeiras pessoas que assim, a primeira pessoa que eu preciso aprender a liderar sou eu mesma, né? Eu, eu na minha jornada de reinvenção e de transição, em algum momento eu estava sendo a minha pior chefe. Até foi uma pessoa que virou para mim e falou assim, olha, cuidado, né? para você não, não se tornar a sua pior chefe, eu não ser é tudo aquilo que talvez eu. eu... Eu não me aproximava, eu não me identificava em muitas situações. Então, esse é o primeiro passo. A gente precisa aprender a, a se liderar. E para mim, isso, essa, essa autoconsciência, essa autorregulação é, e essa autoexpressão, que daí é como a gente coloca as coisas no mundo, esse nosso ser através do fazer, só vai acontecer com essa consciência e aí com essa capacidade de, de escolha, de presença, de equilíbrio, de bem-estar, aí tudo isso... É, é, para mim, na minha história, veio no, no pacote. É, a, a Camille falou muito, né, de puxa, não é fácil. De fácil tem muitos desafios, eu concordo com isso. É, mas é muito rico, né? Então, assim, é um negócio que, que transborda alegria. Então, é claro que eu, eu acredito nisso mesmo, né? Que não dá pra gente achar assim, puxa, eu vou ali, vou me conectar e tá tudo resolvido. Não é isso, porque é a jornada. Mas, nossa, é tão rica é tão incrível, é... Não sei, faz valer a pena. E, e aí, no meu Muito caso, bom. só para complementar já para Marisa, o planejamento foi determinante, porque fazendo o processo de autoconhecimento, eu descobri que eu queria estar em outro lugar, eu queria aproveitar outras coisas, eu queria viver de uma outra forma. Se um dia eu vou voltar, não vou voltar, se eu vou querer outra coisa, aí vai ser para quando chegar lá. E foi fantástico no meu caso, porque o fato de eu ter essa consciência, de planejar e caminhar em direção a isso, ainda que... É, teve alguém que comentou no chat, né, o quanto às vezes a gente atualiza as rotas e é fato, mas o quanto destino também corrobora, você falou, né, o quanto, você não falou em destino, mas o quanto, assim, o universo traz para nós aquilo que a gente precisa, então eu acho que a hora que a gente intenciona e sabe onde a gente quer ir, outras coisas maravilhosas acontecem e muitas vezes até antecipam a realização disso que a, que a gente busca, então para mim... O planejamento, ainda que a gente vai revê-lo, vai refazê-lo, vai mudar de ideia e vai fazer outro, está tudo bem, ele é importante porque ele dá intenção e ele dá direção e faz com que a gente não fique aprisionado num modelo que não nos satisfaz, mas a gente não sabe o que fazer. Então é isso. Super obrigada, Thalita. Muito bom. Marisa, a gente consegue te ouvir? A preciosidade aí do, do outro lado, vamos ver. <risos> bom eu entrei aqui no celular você está me vendo também porque eu coloquei aqui a câmera também sim então continuando aqui da minha fala anterior né que a gente também é nível né e ter compaixão né da gente quando acontece uma uma um obstáculo desse no meio do caminho né como é esse da tecnologia é uma só um dos exemplos que a gente tem que se reinventar e tem que se flexibilizar todos os dias né e uma coisa, assim, das minhas capacidades, né? da questão do, é, do reinventar, da guinada na carreira que eu tive, é que nada do que eu fiz antes eu vou jogar fora, nunca. Isso eu acho que é super importante a gente pensar. Não importa a diversidade das é, atividades que você tenha feito, ou até, vamos dizer assim, de carreira, né? a pessoa que é, fez psicologia e depois vai trabalhar com... É, área financeira, né? depois vai fazer cursos para se aprimorar. Porque eu acho também, junto com isso, tem a questão que eu quero e continuo aprendendo todos os dias. Então, não é o fato de, de eu ser a mais velha aqui desse grupo que eu não estou aprendendo a cada dia. Né? Então, isso eu acho que é uma, uma questão que eu sempre procurei na minha vida. Né? Todo dia aprender alguma coisa nova. E hoje, nesse mundo da tecnologia, vocês imaginam a diferença, o gap que tem entre eu, que usei fax e telex, né? e a turma que está entrando agora, que já entrou nesse mundo virtual, que falar para as câmeras é uma coisa do dia a dia delas. né Então, é... não é pelo fato da idade, da experiência, né que a gente vê diferente. Mas eu acho que assim a maturidade traz sim, uma serenidade do tipo, ah, isso eu já vi antes, eu vou saber lidar com isso aqui. Quais as ferramentas que eu vou buscar para lidar com essa diversidade, com essas dificuldades, né? Mas o que mais, assim, eu estou trazendo hoje, que tem a ver com a questão do autoconhecimento, é você escutar o outro, né? Você dar valor, dar voz às pessoas que trabalham com você. Então, eu acho que essa é a maior mudança que eu estou levando desse curso, né? É a questão da autocompaixão, do tipo eu não sou a dona da verdade, vamos disputar. E, às vezes, eu achava que era por falta de tempo e pela autoridade que eu tinha como líder da empresa. Ah, eu não preciso de perder tempo com isso, né? E hoje eu aprendi que não, eu preciso sim, porque eu não sou a única, eu quero poder viajar, como eu fiz no ano passado, pela primeira vez na minha vida, e ficar um mês fora e dar voz às pessoas que trabalham comigo. Senão, eu não podia ficar um mês fora viajando. Né? De lazer, né? não era uma viagem de trabalho. né? Então, eu acho que são questões que a gente vai trazendo né? de, de identificar o talento de cada uma que trabalha com você, de cada um que trabalha com você. né? e tentar é, ser um líder que coloque essas pessoas no lugar certo. Eu acho que esse é o maior desafio da gente, quando a gente está né, se reinventando, de se colocar também no lugar certo. O que, que eu gosto? né? E entra todo esse autoconhecimento aí. Hoje eu faço terapia, já fiz o curso agora recentemente de autocuidado com a Márcia De Luca, que foi assim também um aprendizado maravilhoso durante essa pandemia. E que, da onde eu trouxe a frase que a Mônica até citou aqui, que é, você é urgente, os outros são importantes. Isso é autocompaixão, né? é olhar para você, para você estar bem, né para poder olhar e cuidar do outro também. né Então, eu acho que o mundo corporativo, hoje, não tem mais separação do mundo corporativo, do mundo pessoal. É uma coisa só. E a gente falou muito aqui, né? vamos falar do mundo corporativo. Esse é o nosso objetivo, do nosso curso e da nossa conclusão aqui. Mas é inseparável, né? porque esse mundo é feito de pessoas. E o meu, por exemplo, que é na área de prestar serviços, é mais ainda feito de pessoas. Né? A tecnologia não, não vai substituir assim facilmente essa área de serviços. Quem gosta de falar o robozinho da companhia aérea? Ninguém, né? Vamos combinar que a, a pergunta que a gente chegou lá para fazer não tem nada a ver com o que eles querem nos responder. Então, eu acho que a valorização das pessoas e ter as pessoas no lugar certo, no momento certo, e saber identificar isso, ter a, a sensibilidade, né e escutar cada uma dessas pessoas para poder entender quem elas estão. Né? E onde elas é, Qual o lugar Melhor lugar que elas pertencem Eu acho que é isso Muito bom, perfeito Marisa e Thalita é, Se vocês tivessem que dar A gente fala que conselho se conselho fosse bom A gente não dava, a gente vendia né é, Mas com, com todo esse olhar Como você traria uma frase Para uma pessoa que Nesse momento está com desconforto e, e talvez não tenha essa maturidade né, que vocês têm e vivência sobre essa reinvenção de carreira, né? O que, que vocês diriam para essa pessoa? Não estava no script, né? Eu mudei aqui. Não. Não tem ah. problema Otava. <risos> Não. Não, mas é bom também A reinvenção do nosso Não. momento Eu achei que fazia mais sentido do que a pergunta que estava lá é, Eu até tinha separado uma frase aqui hum. Então eu vou até começar com ela né Que é da Marta Graham É uma dançarina e coreógrafa americana Que ela fala Há apenas hum. um de você em todos os tempos Essa expressão é única E se você uhum. se bloquear Nunca vai existir em qualquer outro meio E será perdido então assim, é... puxa, é... se permite experimentar um passinho, às vezes é, é o como, mas é... eu diria se olhe, né? Se permita entrar em conexão com você mesma e, e se permita experimentar, é... não sei... Eu acho que é desafiador E busque apoio, eu acho que é uma outra coisa incrível Que tem sido para mim, é igual o nosso grupo aqui, né Falei, mas eu vou reforçar Busque pessoas sérias, a gente sabe que o mercado Como sempre tem de tudo, mas busque pessoas sérias um Grupo de pessoas, né, comprometidas Puxa, a Lígia e a Fran foram incríveis com a gente Porque daí a gente ganha força A gente dá a mão, a gente se inspira Porque tem hora que a gente fraqueja também Tem hora que você fala, meu Deus do céu, será? E aí... A gente tem apoio, a gente tem inspiração, a gente tem gente que nos ajuda a ir juntos, é impressionante como eu encontrei muito mais colaboração fora, aí na minha experiência que mudei isso aí, né, do mundo organizacional, mas como eu encontrei muito mais colaboração fora e gente que quer nos ajudar a ser melhor e a se dar bem, do que talvez o que contam pra gente. Então, a minha dica seria essa. Experimenta, se dá uma chance, porque só existe você. E se você não se permitir, nós vamos perder a oportunidade de ver o melhor, né? De, de cada um. E obrigada, Lígia, obrigada. Obrigada, meninas, tá, tá lindo. Um beijo. E, e Marisa, sim. Incrível, obrigada pela parceria por estar tá aqui comigo, tá? Marisa. É um prazer enorme estar aqui com vocês e dentro daquilo que eu falei, quer dizer, o que que eu trago de dica é seguir o que que você mais gosta, é que vai te levar aonde estão seus talentos, porque aquilo que a gente faz com mais facilidade, com mais é, mais genuíno, né, é o que está dentro da gente, o que a gente trouxe já para esse mundo como talento. E claro que a gente pode aprender sim outras coisas e aí que vai essa questão que eu disse que, repito aqui, eu gosto de aprender todo dia uma coisa nova. Né? E se eu vou me aperfeiçoar naquilo ali, é um detalhe, mas o, a gente aprende com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, escutando, lendo, né? entrando num curso como esse. Eu acho que é um desafio que a gente tem é, procurar sempre essa questão de aprender e isso me move para frente eu acho que olhar para frente não ficar olhando para o lado que que os outros estão fazendo ai meu deus que que o meu competidor que que a minha competidora fez diferente é buscar o seu é, a sua experiência fora da caixa né pensar fora da caixa eu acho que o momento agora é esse e esse é o recado que eu deixo para vocês não deixem a oportunidade passar de aprender algo novo. Perfeito, Marisa, super obrigada. Não deixar né, a oportunidade passar da gente aprender algo e ao mesmo tempo a Thalita trouxe essa frase da Marta Graham que eu adoro e que tem tudo a ver com o um assunto que a gente vai falar agora, né? E, e ao mesmo tempo o quanto muitas vezes ao longo da nossa vida a gente desvia do nosso caminho e da nossa essência. E aí tem um... Lígia, a gente faz, fala e assiste que como, como é possível a gente pedir para o peixe subir na árvore, né? O peixe nada, o peixe não sobe na árvore e quantas vezes ao longo das nossas vidas a gente fica fugindo daquilo que a gente é ou tentando subir na árvore sendo que eu sou um peixe e eu preciso nadar. E agora a gente vai falar com a Iva que a gente vai falar exatamente sobre os valores do feminino. E aqui a gente não tá falando de homenzinho, mulherzinha, a gente vai falar um pouquinho de valores, né? é, com um olhar um pouco mais abrangente e talvez toda essa pandemia, toda essa conectividade, na verdade toda essa transformação que a gente vem passando há mais de 20 anos o mundo vem trazendo, né? A tecnologia, essa interconexão, a colaboração. Eu falo que a gente tem mensagens implícitas através das redes, mas talvez a gente demorou um pouco, como indivíduo e ser humano, para entender que elas também fazem parte da gente.